Sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui do Ser das Estrelas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Só um momentinho que alguma coisa começou a tocar aqui... E há alguns algumas restrições com relação à música e nós não queremos que o nosso a nossa gravação saia do ar boa noite Cat Deni, Drica Denise Delgado Clau Lucy Amo vocês, muito feliz de vocês estarem aqui, Matheus, nossa live hoje seria em trio, não vai ser em trio de novo. Gente, quando a gente segue a energia, é muito interessante, né? porque a gente permite que as coisas sejam do jeito que são. A nossa querida Kiara teve um contratempo. Da outra vez, foi a Marise. Não há problema algum. Marise já chegou, já aceitei. Lindona, você não aparece para mim? Está tudo preto. Então, a gente fica tão feliz quando a gente faz esses encontros, quando a gente consegue promover esses encontros com com esses seres maravilhosos de luz. E a gente expande ainda mais. Quando a gente já tem... Já aceitei a Marise duas vezes. Vamos ver se agora funciona. Quando a gente... Entra nessa conexão, Ai, tem tanta gente linda aqui entrando. Gente, sejam muito bem-vindos, amo vocês, estou muito feliz que vocês estão aqui. Você de novo? Marisa deve estar com alguma questão lá, tecnológica, que já pediu três vezes. Linda, sua tela está toda preta. É como se você estivesse sem câmera. Vê se sua câmera está tá obstruída por alguma coisa, se está tampada. O que é está que acontecendo aí? Para mim, não aparece você. Aparece a tela cortada ao meio, a parte de baixo, que seria a sua imagem. Vamos de novo. Aceitando, aceitando. é possível, eu... pelo amor de Deus! Eu quero entrar, dá licença, eu sou a presença divina! Credo! Ai, gente. Ai, não, e apagava tudo aqui pra mim, muito bizarro, bem bizarro. Sei lá o que, que tá acontecendo, Tá tudo certo. Seja bem-vindo bastante. Ah, por isso. Obrigada, amor. Que delícia. Estava aqui contando para o pessoal que a Kiara teve um contratempo e hoje é ela que não pode vir. Ah. <risos> Faz do show. É sempre assim. E tá... é verdade. Mas ó, você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu coloquei um outro fone aqui. Esse, se der ruim, eu troco aqui, tá bom? Perfeito, perfeito, perfeito Maravilhosa Assim, eu, eu preciso Ser muito, muito, muito honesta Com você ah, Acho que faz uns três dias Que eu não ando conseguindo Raciocinar muito, tá? Então assim, eu não faço A mínima ideia do que, do que Vai acontecer, né? Mas claro, sempre com muito amor Mas eu ando realmente, eu até brinquei Com meu marido hoje, porque ele falou Umas coisas, eu tava longe. Hum, e eu, nossa, parece que eu tomei cinco garrafas de vinho. Ele, é, é, que bom que você parou de beber, amor. Porque realmente... Você tá, você tá, você tá, eu só ria o dia inteiro, ria. Falei, o que está acontecendo? Então, é, desculpem se né, o raciocínio lógico demorar para falar. Eu vou, eu vou no flow do que tem que ser trazido, tá bom? Porque realmente está demais. Eu tô, Nós assim, também estamos passando por essas questões então, meu filho, assim. minha mãe volta da quinta dimensão, pelo amor de Deus vem aqui para terceira, a gente está falando com você volta aqui né Ei. eu falo, mas tem que estar tá aqui mas tem que, até que o Matheus manda as coisas para o Matheus ele disse assim, olha a data tá errada, o dia tá errado. ele vai desculpando aí Nossa tá igual. Eu tá igual. Fora do que o que estamos eu... falando é que é a nova terra, né? É. A gente tem que se entregar ao processo sair muito dessa estrutura perfeita que a gente criou, né? Que de perfeito não tem nada, mas assim, muito estruturada, muito é. formatada. Exatamente. E a gente se coloca dentro dessa caixinha de que tudo tem que funcionar. É. Mas o que eu acho muito legal, sabe, Marita, é que a gente já não leva a sério mais muita coisa, né? Foi errado, ok, a gente conserta e não vai pra culpa. Você eu acho isso. Que isso é um, é um grande isso. progresso. É tão legal você falar isso, que eu tava... tinha um telefone antes da gente começar, porque eu já tô sentindo uns unidos bem fortes, mas maravilhosos. Nada que machuque, mas muito forte, assim, das naves, né? É, teve um, tinha um telefone que ficava me ligando, me ligando o eu, cara esse telefone é nem atender, do Paraná, nada a ver e aí eu atendi Era da, de, um, de uma internet que eu tenho em casa Você não efetuou o pagamento no dia 10? Mas como não? Paguei Aí fui ver, gente, eu não paguei eu Falei, ah, não paguei Ah, tá bom, eu vou pagar Assim, 10 dias depois, e eu, nossa como que, que eu fiz no dia? Porque eu sempre... Nossa, eu trabalhei, esqueci Eu só trabalhei, eu tava ali Fui ser mãe, fui trabalhar, fui fazer as coisas Fui viver, fui, viver, fui tomar um uhum. copo d'água Fui comer um negocinho assim. E assim, e não deu é aquele peso De... Nossa. Ai, tá legal, tudo bem E tá tudo certo Exatamente. Anja, hoje tem um portalzão, né? Foi ontem. Ai, gente, não. Olha, a turma tá rindo aqui. É, eles estão falando, vocês são o portal, mas ontem foi ontem mesmo, você tem toda a razão, minha Anja. E como reverberou para você esse portal? Ah, foi lindo Eu tive uma live com a Kiara né? Lá no canal dela Nós Ai. falamos de prosperidade, espiritualidade e ascensão lindo. E depois nós fizemos o um portal juntas né? Canalizamos juntas no portal Porque eu tenho as sessões energéticas né? E aí, como era um portal assim estrelar, Estrelante, digamos assim Que é o equinócio ela veio fazer comigo. Foi assim, hiper, ultra, mega, maravilhoso. Como é sempre estar com vocês. Ai, que lindo. E como é pra você que já ascensionou? Eu? Vixe, tô meio assusto agora. Eu tô no processo ainda, meu amor. Mas pra mim... As coisas são tão naturais que eu às vezes até me questiono, isso é bom até falar aqui para as pessoas, né? porque elas podem acreditar que as coisas que acontecem naturalmente na vida delas é, não são reais, porque são simples. né? Então, se assim, às vezes eu me sinto tão conectada que eu sinto que eu não tenho a necessidade de formalizar uma conexão. Eu acho que isso é muito, muito fluido, muito simples. Sabe por quê? Porque eu confio e eu sei. Então, quando eu falo com eles, assim, um segundo, um minuto, eu tenho certeza que aquilo vai ser feito, né? Que aquilo já está acontecendo. Então... Isso pra mim é. Às vezes eu até me culpo de dizer assim: gente, mas tem que ter uma formalização maior, porque você quer. Mas eu não sinto que tem que ser, sabe? É a minha mente que diz que precisa ser. Mas eu não formalizo muito, né? Eu, eu olho para essas criaturas todas, sabe? Como. Como nossos irmãos verdadeiros, né? E como. Como se estivesse... Como, como se estivesse... Não, nós estamos todos no mesmo plano, né? Eu não consigo é, colocar, assim, muitas barreiras de, de diálogo, de conversa, sabe? Para mim, as coisas fluem. Eu falo com ele como se eu estivesse falando com você, como se eu estivesse falando com meus filhos. Como se eu estivesse conversando, sabe? Mas, assim, boa noite, bom dia, né? Por favor... E, e ok. E ok. <risos> a mãe Zona tá aí, né? Com você. Ela quer te falar uma coisa. Só Por favor. Aí. Escuta aí Sim. dentro do seu coração. A verdade que a gente duvida em acreditar do que já aconteceu com você. Aí, uns de tempo, e você só tá lembrando agora. Seu som, som não tá bom. Não tá bom o som? Não, ficou falhando pra mim. Aí. Deixa eu tirar. Aí. O fiozinho nunca faz. E agora, tá melhor? Está bem melhor. Da mãe Maria falando uma coisa que precisa. Né? Ela fala muito que a confiança, não a confiança mental, né? a confiança total hum. é, de crer já na luz estabelecida, que não existe um caminho, existe apenas o ser. Né? Que já foi alcançado por muitos trabalhadores que aqui estão. E que eles sugerem Mas seria o ideal, mas eles sugerem Que a gente de uma vez por todas uh, Se unifique ao, a um ego Que coloca a gente para baixo Numa humildade descabida Não acreditando nessa verdade Sim Que já aconteceu a ascensão para todos nós. Só que somos nós quem escolhemos enxergar. A construção desse caminho é a desvalidação do ego que coloca a gente numa engrenagem cultural muito antiga, muito retrógrada. Está pedindo para a gente jogar no lixo. Todo mundo já é. E muitos já o são. Que está acontecendo exatamente agora que essa mensagem, ela falou que foi passada em um livro que foi canalizado por uma das filhas dela. Já aconteceu, Bete. Filha. Parem de criar caminhos e assumam suas posições. Porque vocês criam um senso de perfeição De um ideal De ser um alguém Ascenso E se eu disser Que ascenso É só passar a amar Todos os dias E querer Um mundo muito mais feliz É compreender cada um que passa Hoje O dia inteiro estava a observar os grupos. E como estamos fazendo bastante resgates dos fractais, dos nossos pequeninos, eu estava a observar todos vocês de uma vez só. E esta unidade, esta filha amada, estava lá a fazer as unhas, os pés, e ela falante, vendo alguns bloqueios. No ser, na filha amada também, que estava ali prestando um serviço. E ela simplesmente não entrava no fluxo do que este canal gostaria. Então, simplesmente, ela parou e disse, mentalmente, Eu te amo como tu és. Ai, ah, eu chorei. Porque é disso que se trata A transcendência, a ascensão Aceitar o amar Nesta simplicidade Então, eu te pergunto, filha Em seus sonhos Você sabe que voltou com frescor Já não aconteceu com você? Está na hora de vocês se posicionarem Precisamos Desta radiação em seus corpos físicos Em união E não é nada egocêntrico É só o amor Sinto o que está acontecendo aqui Eu estou vendo entrepida, trepida, não é mesmo? E se expande Como um gigante balão Em toda a parte Você E todos os outros canais E você sente em volta da Terra Esta é você você se sente o todo com o planeta? Vocês se sentem o todo com o planeta? Basta amar. Não é ver, não é sentir tudo, ver tudo. Vocês têm ideias muito pequenas ou uma certa com todo o amor, filhos e filhas, uma certa arrogância de achar que Sentir Deus é ser um gênio que sai por aí dizendo, realizando cálculos <risos> Não é assim Você sente os cálculos Mas você não sai por aí na vaidade por dizer coisas belas para saciar os erros Você só ama as pessoas como são estes são os mestres ascensos. Então, entendem que existem muitos deles já despertos na Terra? E a flutuação veio com tudo esta semana, não é mesmo? Ah, o canal amado diz estar em Nárnia. <risos> um filme adorável que vocês têm na Terra. Aliás, muito bem inspirado, porque existem mundos e reinos bem parecidos. Que nada é à toa A flutuação é exatamente o que vocês estavam conversando no início Nós estamos remodulando e treinando vocês Lembra, num tempo remoto, quando as oscilações, sejam as dores, os resgates Ou a amplificação de suas consciências, causava um certo tipo de ardor, não era mesmo? E quanto mais vocês sentiam amor, mais vocês sentiam forte aquele peso de despencar. Então nós fomos modulando, treinando, cuidando para que vocês se nivelassem nesta etapa que agora vocês têm consciência do eu e entendem a responsabilidade de um novo direcionamento para com seus magnetismos, certo? E nós estamos... Num afinamento de destrezas muito puras, pequeninas e grandiosas, ajustes elétricos pontuais, onde nada escapa. Nenhum segundo de sua respiração dessa existência e de outras. Vamos supor que vocês mudem ou alterem seus sentimentos a cada uma hora de respiração ou muito menos do que isto, mas pense que nós estamos realinhando todo o teu eu juntamente com vocês mesmos ah, nesta linha do tempo que não é um tempo. Então o trabalho é imenso numa única existência. As pessoas que escolheram lembrar que já são acesas elas unificam e trabalham no raio dourado circulando nesta sabedoria porque são seres que e você a mais pontual possível meus filhos e filhas não voltam em planos regenerativos vocês vão direto ao trabalho vocês estudam muito sobre os churrans Vocês são os churrans E muitos anjos Muitos arcanjos Lado a lado Por vezes Até uma pessoa que está morando na rua E que vocês dizem Pobre coitado hum. Tem muitos arcanjos por ali Fazendo o papel deles disfarçados de si mesmo, apenas renascendo para fazer com que vocês se lembrem de quem vocês são. Adorável, não é mesmo? É assim que é o plano divino, é assim que é o plano divino. Então, eu pergunto para vocês, no que vocês acreditam hoje? Vocês acreditam vírgula por vírgula das canalizações que são trazidas? A maioria diria que sim. Mas eu pergunto, vocês trazem para as suas profundezas cada palavra e codificação que é trazida? Está e realmente é um grande momento. É um grande momento. Apenas basta perceber com mais carinho desta verdade que está sendo revelada sobre vocês. Em toa, em amor, aonde quer que vocês possam ir. E não haverá dá esforço algum para tal. Mas comecem por si. Os flutuantes, os ascensos, são sim ascensos. São sim ascensos. Está na hora de ser quer. Está na hora de acreditar, mas... É assim que é. Então eu gostaria de convidar é vocês... Só vou esperar você voltar Eu quero fazer um convite a vocês Eu continuo a com comunicação, filha Eu estou aqui Eu sempre estou aqui Eu Meu filho Sananda Nada, os crimes todos por vocês, trazendo uma radiação única de quem vocês são. Deixem vir na emoção, deixem vir na emoção o nosso canto de glória que existe em seus corações. O nosso colo de retorno. E percebam a radiação aumentando cada vez mais. É uma presença de você com você mesmo. Numa expansão sem fim. Não neguem se amar. Não neguem de amar o outro. Apenas percebam o que existe aí dentro. E notem como um túmulo luminoso acima de suas cabeças e abaixo de seus pés conectando vocês a amada consciência da terra e a todos os níveis dimensionais de uma vez só apenas vejam em seus corações esta verdade vocês vivendo em todos os níveis em diversas formas ao mesmo tempo porque o tempo não existe uma modulação circular Onde presente O passado, o presente, o futuro Caminham juntos Como se você pudesse Logo ali Ver teu passado E percebam que é possível Ver arestas um pouco acinzentadas Iluminem com a chama dourada e verde, iluminem com a chama da ressurreição, que é a cor rubi. Apenas sejam as sete chamas todos os dias de sua vida e neste recôndito de memórias conglomeradas que racionalmente estão repartidas, mas aqui neste momento não há repartição e vejam todos vocês ao meu lado ascensionados seus eus já conectados com a tua verdade e percebam seus eus que vocês chamam de superiores descendo este tumbo luminoso até seus corpos físicos. E hoje, vamos um pouquinho além. Vejam de frente em suas mentes este eu luminoso. Veja você e deixe-o adentrar ao teu corpo físico. E percebam o que acontece. E notem que não é nada diferente do que vocês são. Porque esta é a verdade, vocês são um. Em simbiose única com a ascensão, vocês são esta consciência amorosa E seus eus Dizem em teu coração Eu sou o que você é E você é o que eu sou No amor da fonte criadora Que é este o lugar de vocês Não há caminho Não há forma quando se está humano, se escolhe uma forma, uma maneira, é claro. Mas quando você se desloca para fora do corpo, você vê que as formas são apenas aventuras e entretenimento. De um enredo do qual você já escolheu para si. É igual assistir um filme, mas já sabendo do final. Vocês já fizeram suas escolhas. Vocês não sobem até o eu superior. O eu superior está aqui. Esta é a verdade. Aqui. Então se digam filhas, filhos para aumentar o percentual de confiança em seus corpos físicos eu hoje sou o meu eu superior aqui agora eu sou eu não chego lá. Eu já estou. Eu escolho acreditar. Com toda a força que há em mim. E parte minha. Que não acreditar. Eu comando que passe a acreditar. Agora. Agora. Porque me uno hoje Neste instante Com toda a parte separada Que meu corpo físico acreditou Na fonte criadora Que sempre Habitou em mim Agora Para sempre Lembrança contínua eu jamais esquecerei de quem eu sou. Eu sou a informação. Eu sou a força do universo. Eu sou o amor. Eu sou a realização. Eu sou a conquista. Eu sou a fraternidade. Eu sou o arco-íris, eu sou o sol, eu sou a terra, eu sou as galáxias, eu sou o alfa e ômega, eu sou, eu sou, eu sou, vocês são meus filhos e filhas. Obrigada por acreditarem tanto em mim. Mas peço com todo amor para que passem a realmente acreditar que vocês são a mais pura transcendência universal. Confie em vocês também. Confie em vocês também Confie em vocês também Maria Sananga, Nada Samuel Hilarion Rovena Paulo Veneziano Eu tô aqui Estrelando, honro todos os irmãos e irmãs que trabalham lado a lado na mais plena sabedoria deste orbe será fez bem. Estamos todos aqui. Família Atlantiana, Lemuriana Diantes, de Elohimos, Devas, pleiadianos, Andromedranos, Lirianos, Orianos, Venusianos, Sanato Kumar. O retorno do amor se instalou na terra. Agradecemos. Ai. gratidão a você e a todas essas consciências maravilhosas que incansavelmente estão conosco e que fazem parte de nós estou aqui num calor imenso amado da irmã, só mais um instante que estamos reprogramando a unidade. Sem problema. Estamos apenas vibrando na gratidão, no amor, na paz, na clareza para todas as consciências. Para é que possam receber dessa luz, dessa conexão com o seu próprio ser, com o seu eu superior, com o seu essencial. Podendo ancorar conscientemente todas essas habilidades que são do ser, trazendo aqui para a terra o céu. Bete, me ajuda. Diga, meu amor. Nossa, eu vou desmoronar. Uh. Voltar. Assumindo a consciência da Marise. Retomando o corpo. Tentando. Respirando. Nesse momento em que você está aqui, Marise, voltando, chegando, retomando seu corpo, a sua consciência enquanto Marise Dalino. Voltando Obrigada, Obrigada. Desculpa tá, hum. Seu é processo de entrega total Ai Nossa é bem-vinda pensei que meu cérebro tava virando do avesso foi coisa mais muito forte Ai, é... muito forte como é que fala, né? vamos deixa eu até pôr uma luz vermelha o planeta pro eu chamando, aqui tô nem tão perto chamando tô chamando não, é sério, eu preciso pular Com isso. Um gosto metalizado amor. na boca. Amor. Isso é amor. Nossa. É um amor que a gente ainda está começando a experimentar. Isso. Isso. É... Como que eu vou te explicar? Mole. Tô mole. Mole. É. Sentindo muito amor por vocês Como se fossem meus filhos De verdade Amando cada experiência Cada jeitinho Cada probleminha Quando as pessoas vêm, Como tá Não Tem peso, tem divertimento Como uma mãe, sabe? Ah, como é que a gente vai resolver isso? É como se eu sentisse o jeito de vocês, sabe? Como se fosse importante é, O jeitinho que vocês piscam o jeitinho, A cor do batom que vocês gostam de usar <risos> Ou a cor de roupa que vocês gostam Eu tô é, sentindo como cada gosto assim, Como se tudo importasse Como se eu quisesse realizar todos os sonhos das pessoas de uma forma, sabe? Só para agradar até quem fuma, vai querer um cigarro, eu vou te dar. Porque eu te amo muito, tá? É. <risos> o problema é teu, mas eu te amo. Nossa, que amor é esse? Nossa. É realmente é. indescritível. E a gente só tem vontade de compartilhar. Esse é o mundo da colaboração, da unidade. Isso. Onde a gente consegue expandir do nosso ser, da nossa essência. E a gente deseja que todos os seres né, estejam conscientes dos seus estados, da sua divindade, para acessar cada dia mais esses estados plenos de paz, de amor, de alegria, de felicidade, de compaixão, de harmonia. E a gente começa a vislumbrar a realização desse sonho, onde cada dia mais pessoas se encontram consigo mesmas, com sua própria luz. E cada dia mais pessoas vibrando pelo amor, pela paz. Cada dia mais pessoas saindo dos padrões antigos e conseguindo acessar esses novos padrões. Que são os padrões do ser e não os padrões da terceira dimensão da humanidade que nós viemos viver aqui. Nós estamos aqui para transcender o que a gente viveu na 3D e acessar o que a gente é, em essência, que é amor e que é paz. E é por isso que a gente diz assim, sabe? Tudo que você deseja para sua vida, tudo que você escolhe para sua vida... Se você for pelo caminho do seu coração... Se você for pelo seu caminho de paz... Se você colocar amor naquilo... Você consegue tudo... Porque tudo chega até você... Você não precisa correr atrás de nada... Nada... nada. Porque tudo é um direito divino... Uhum. Você é uma fração da divindade... Você tem direito a isso... Uhum. Não é favor... Não é merecimento... É seu. Você só precisa expandir para receber. Esse expandir é você se abrir para receber. Você se crer, hein? como é que eu posso dizer assim? Dono de tudo isso. Porque isso é seu. A gente está muito acostumado a olhar, e acreditar, como a Mãe Maria falou, né, no nosso ego, que nos faz sempre parecer menor. Mas o que o ego faz, o que a mente faz é a comparação. É a, comparação. a gente não pode ser maior nem menor se a gente não estiver comparando com alguma coisa. Quando a gente sai da comparação, a gente consegue se entregar, porque somos todos iguais, embora diferentes nesse momento, na realidade, mas somos todos iguais e somos Eu, todos... Exatamente. Eu falo isso direto, Beth, assim, quando... Eu sei que é comum ficar do ego, né, as pessoas compararem por um alto ou baixo e, e sempre me vinha muito forte, é todo mundo igual, fala que é todo mundo igual. As pessoas vinham, ai, nossa, mas você tá ali falo, Não, é igual, você é igual Eu vejo a mesma luz aí Quando é que você vai acreditar? Nossa, mas você é super iluminado, iluminada Você também é, caramba Quando é que você vai acreditar? Quando é que você vai abraçar essa verdade? E eu falo pra mim Eu também tô, tô aqui, né? No, no processo que eu criei Na aventura que eu criei uhum. É, hoje mesmo tomei uma paulada de carinho. Ah, eu falei, eu falei ah, deixa eu anotar aqui para eu lembrar isso aqui na próxima sessão com um, uma grande irmã que eles uhum. tinham intuído, eles são, você não precisa anotar, você vai lembrar. <risos> o cara, eu, para de racionalizar. Você vai lembrar, eu tá, Marise, aumenta a confiança, mais aí né? eu achei que eu tava arrasando, né? Falei, não, você tá indo bem, mas nós estamos só mostrando mais e mais e mais porque não para, não é confiança egóica, ela não, ela, ela não tem uma dimensão, ela é tudo, ela é tudo, ela é certa, ela é alta. Ela nem cabe em você Porque você entende que você não é você Você não tá... Igual esse tubo que a Maria falou Eu vi a gente to, to, to, to, to Em várias dimensões E, e era um, uma espiral assim Muito incrível como, como se a gente se encontrasse com o nosso Com um holograma Num tempo né? Sim. E Sabe assim? O que, que é isso? Né? Parecia uma bagunça Mas tudo bem perfeito uma, uma cirandona né tão lindo nossa eu tô... tudo tá aqui em cima embaixo dentro do lado do outro né? e o nosso eu superior né? que a gente não, não sobe uma escada né para chegar nele gente eu acho que é mais claro do que todos eles foram assim muitas naves era um monte, né, Beth? Aqui um fluxo de energia muito forte, trazendo para o nosso coração. Ah, eu não vi. Não precisa. Você sentiu no teu coração? As células trepidarem, a quentura, né? quando, principalmente quando o eu superior veio assim, o que, que foi isso? O que, que foi E as isso? mãos queimavam. Nossa, que lindo. Que lindo. É muita energia. É muita. É e assim, forte. se a gente se permitir receber, né, fazer essa conexão Eu sempre digo assim, todos aqueles que estão nesse tipo de lives né, Acompanhando, buscando Essas pessoas, elas já estão se abrindo, elas já estão se abrindo, uhum. né? Agora, se a pessoa não escolher, tá tudo certo também a gente não vai amar só quem está escolhendo estar tá no mesmo caminho que a gente. Exatamente. Cada um, né? e cada um vai se conectar com um tipo de energia, mesmo estando no caminho. E está tudo bem. Existem as famílias de alma. Né? E elas vão se aproximando. Isso não significa que essas famílias estejam separadas. Porque tudo é um. Uhum. Mas nessa realidade que ainda estamos um pouco imersos, a gente ainda vê como se fossem coisas separadas, como se fossem pessoas separadas, como se fossem famílias separadas, como se nós viéssemos de determinado planeta e isso excluísse todos os outros. Exato. Quando não é verdade. Né? A gente pode ter uma origem estelar Mas a gente já passou por tudo E a gente já vivenciou tudo E a gente já experimentou muita coisa E hoje uma fração nossa está aqui experimentando isso E a gente está recebendo essas mensagens Para que essa fração nossa Possa se juntar a outras frações Que já têm mais consciência Para que a gente possa se abrir Para receber mensagens Dessas frações que estão em outras dimensões. E cada vez a gente se unir mais a elas. Aqui, fazendo esse papel que nós viemos fazer aqui. Porque muitos de nós estamos aqui em missão. Em missão de amor. E quando a gente chegou aqui, a gente esqueceu que a gente veio em missão de amor. E agora a gente está relembrando essa missão de amor. E quando a gente relembra essa missão, a gente tem contato com o um amor que a gente... Veio trazer. É e eu isso. sou muito grata. Eu sou muito grata, muito grata. também Para todos esses seres lindos, maravilhosos, que estão conosco o tempo inteiro. E que a gente não pode duvidar. Uhum. Que nós, e acreditar que estamos sós, porque nós não estamos sós. Nós estamos sempre acompanhados, Tem sempre ser. amparados sempre auxiliados, Isso. mas cabe a nós abrir o nosso campo para que eles possam chegar cada vez mais próximo de nós. Isso. E a gente então perceber e receber mais dessa luz e a luz é a informação. E é a partir dessa informação que a gente vai tomando tendo clareza de quem somos para poder dar o próximo passo, Sim. sem pressa. Cada um no seu tempo, cada um os passos que possíveis na brincadeira cada um. do tempo. Beth, eu preciso te falar o que está acontecendo agora aqui. É... é a minha declaração para o mundo. É o meu eco para o universo, já que nós nos tornamos confederadas, né, irmã? Nós não somos mais seres hostis. A gente não quer mais fazer Sim. mal para ninguém conscientemente Eu, Marise Dalino Ribeiro Quero primeiramente agradecer esse corpo Que me deu a oportunidade de ascensão Quero agradecer cada célula que se regenerou Enquanto eu não tinha consciência e pensava de uma forma descabida E agia de uma forma descabida eu quero agradecer a minha mãe, o meu pai dessa existência, a Roseli Martins Dalino e o Geraldo Ribeiro Barbosa Júnior por ter me dado a oportunidade de vir e suas almas sucessivamente. Eu agradeço todos os antepassados, todos que trouxeram essa somatória de quem eu sou e agradeço Especificamente esse planeta Mergulhando fundo Primeiro nas águas Porque eu me sinto lá Num reino completamente submerso Mas com tanta inteligência Com tanta fluidez Com tanta leveza Eu agradeço esse mundo aqui na Terra Que traz brilho, limpeza Regeneração para todos nós E sem falar do belíssimo divertimento os grandes mergulhos que nós podemos dar no nosso imenso mar. Eu agradeço as montanhas e toda a natureza, suas flores, seus frutos, todas as formas de plantas que trazem de uma certa forma a lembrança que nós somos a própria cura de quem somos. Não só espelhadas nas plantas, mas também em cada célula do nosso seio. Eu agradeço cada afeto que foi gerado por todas as mães em todos os tempos desse planeta. Trago hoje a purificação de todas as memórias que existem nessa terra, que eu sinto e vivo no meu corpo hoje. As memórias de antigamente, limpando através de mim as memórias de dor, mas sem dor. Porque hoje eu escolhi o amor e é verdadeiro, é sincero, é simples é humilde, eu vivi nesse tempo e eu sei o que nós passamos e tá tudo bem, porque o amor sempre esteve lá para nos ensinar a voltar para casa. Então hoje, o meu eco é de limpeza, de purificação, honrando nessa força também todos os dados e informações que se encontram nos registros dos corpos que vivem nesta terra. De todas as almas Tanto inseridas como humanos Quanto as que não estão mando o eco Porque hoje eu sinto O amor em meu coração E falo com sinceridade E este é o meu eco E a minha declaração à amada Terra E todos os irmãos que estão aqui nos assistindo Muito obrigada Por todo o trabalho Obrigada Gaia E obrigada a todas as nossas partes que estão dimensionadas em outros planos muito obrigada hoje nós estamos em união com todos vocês porque verdadeiramente e sinceramente eu me sinto um com cada um que vive que suspira em qualquer parte deste universo muito obrigada Obrigada Maravilha. por deixar. <risos> Obrigada por deixar. Que coisa linda. Agora é só ventar. Né? Deixar aí. Eu recebi, eu recebi uma canalização numa das sessões eles diziam mais ou menos isso, eu não lembro das canalizações todas, mas lembro de pequenas frações, né? é? Uma brisa que vem e que perpassa por nós e que nos preenche e que isso é o amor. Que a gente só precisa permitir que essa brisa chegue até nós e que perpasse por nós e nos preenche e nos envolva. Que isso é o amor. Que isso é o amor. Eu tô indo até aí. Te abraçar, minha irmã. Te eu aceito, eu recebo, eu agradeço. para expressar a minha felicidade por esse grande momento que a gente tá vivendo. Que a gente tanto lê li em livros... E de repente você sente aqui É o maior das felicidades Eu tô bem emocionada e contente Porque você não tem mais vergonha de nada Você sabe que tudo é, né? Então a gente não precisa sair por aí Falando que a gente é ET Porque na verdade, no fundo Todo mundo é, vai saber Esse não é o grande ponto o grande ponto, Eu acho é uma... sabe, Marisa, que a gente saiu Daquele ponto de vista daquele, daquele ponto que a gente achava Que a gente tinha que provar A nossa opinião E que a gente tinha que ter um lado E que a gente precisava mostrar Para as pessoas o que somos E o que não somos é isso. A gente é E quem estiver Pronto para estar com a gente Está quem não estiver também É isso. E a partir desse ponto que a gente consegue enxergar a luz do outro, todos os nossos conceitos e preconceitos desaparecem, porque o outro é luz. E a gente não tem mais que nada. Exatamente. Nossa, e o cardíaco aqui. Que coisa mais gostosa. Ai, eu quero... Eu quero ficar assim todo dia, gente. Tô me segurando para não Vou falar mole. Vou marcar lá de todo dia. Nossa, tomei uma rabada. Ó, tomei uma aqui. Foi? Isso. Só não é porque vocês não querem o <risos> Queira! Queira agora! Uh, tô me segurando aqui para sustentar, porque não, eu tô. Uh, uh, oh, vocês sabem que eu sou muito, né? Eu sou muito honesta. A vontade é dar assim, ó. Com <risos> a coluna toda me deitar aqui no chão e ficar. Quietinha, sabe? É. Jogada no chão mole. Eu hoje estou bem gripada, e esse assim, só fiz mesmo o que eu tinha marcado como agenda externa, minha agenda interna ficou parada, eu permiti ao meu corpo simplesmente descansar. Isso, isso é importante. É. Eu acho que eu utilizo a gripe, né? eu crio uma gripe para eu parar. Hum. Ah, maravilhosa. É, esse é o jogo. Você hum, sabe então, bem, né? O, o xadrez do, do jogo kármico. Eu não paro, os meus filhos dizem assim: minha mãe, você não consegue parar? Só que você não para, mas não deixa ninguém ficar quieto também. Então, como se eu estivesse puxando todo mundo, não é pra também estar tá no movimento. E aí eu volto lá para trás e eu vejo assim que essa frase é muito recorrente, né? Hum. Das pessoas me dizerem, você não para, você não para, você não hum. para, você não fica quieto, Você não, não descansa. Hum. E aí de vez em quando eu crio essas situações para eu parar, você pra eu parar. descansar. E até pra eu permitir ser cuidada, né? Uhum, uhum. E é tão gostoso isso, né? Vai lá, e pra é um outro exercício nosso, né? Ir para a permissão. Isso. A permissão de ser o que é. De viver. que Está ali disponível para a gente naquele momento. Né? Sem cobrança. Eu já me cobrei muito. Hoje não. Hoje eu já dei e digo assim, ó, vou descansar. Ai, e descansa. Bete, eu tô eu assim... Você é uma grande sábia, né? E, e as mensagens que estão As pessoas falando aqui né? Cada mensagem linda que estão escrevendo Aqui, quanta conexão de vocês, né? Eu só agradeço por isso Agradeço tão... Foi um grande presente a gente se encontrar Nossa, foi, né? E tudo tão rápido, né? tão rápido. Ué. E a gente já se conhece pessoalmente. Ah, é? A gente já se viu. A gente se, encontrou, <risos> Nossa, a gente gente, já se pensa num abraço mais delicioso de mãezona. É a Beth. Eu, eu até sinto de não ter aproveitado mais, porque a gente, a gente ficou em, literalmente de novo em Júpiter, né? Quando se encontrou, porque foi muita energia eram, eram muitos trabalhadores da luz juntos, né? A Tânia, a Rosalete, tava todo mundo, a Nívia, a Maíra. Tava a, Moga, a Clau. Tava mó galera, o Sapir. Daniel, é, a Keuring é, o Cris, a Clá, Sabina é, Nossa, é, mó galera, né? Então, a, assim, a, Iria, a Nívia, sim, é muita gente. Então a gente a gente a gente nem conseguia falar direito, Né, Beth? sendo ser uma coisa Vamos sentir o que que é isso Foi uma explosão é, De luz naquele Rio de Janeiro né Que tava precisando bastante De ajuda Tava pesado aquele lugar Por mais encontros assim, né, minha irmã A gente tem que pelo eu, menos O a... próximo encontro vai ser em São Paulo ah. Pelo que eu tô dentro Você vem pra cá? Possivelmente ah, Você me avisa me avisa, pelo amor Você de é. Deus, que eu vou te dar um agarrão. A gente vai jantar, vai dar risada, vai meditar. Fica um abraço Bom, demorado. <risos> que delícia, é uma honra, viu, Beth? E cada um de vocês que estão aqui foi. É, é sempre inacreditável, mas tá cada vez melhor, né? É, tá cada vez melhor porque a gente tá passando a, a realmente acreditar. E hoje um pouco mais, amanhã mais E mais, e mais, e mais Até sentir essa força de ser A gente vai confiando é. né E eu acho muito interessante, sabe Marise? Porque assim, vem alguma coisa Chega a informação né? E alguma coisa Vem para confirmar aquela informação é. Por exemplo Ontem a gente teve a sessão do Equinócio E aí eu recebi a mensagem Que era para eu convidar a Chiara Para participar da sessão comigo e aí, ligando para Kiara, a gente se falando, ela disse assim, Olhe, não fique sim e tal, mas eu tô recebendo aqui a informação, quer que eu participe da sessão com você? <risos> que maravilhoso! Tá vendo é como isso? é? A já sabia dessa informação. É isso. É disso que se trata. E vem, e vem. É muito engraçado. É na hora. A gente só precisa confiar que tem essa rede que a gente está se comunicando o tempo inteiro né? o trabalho já é feito Menina, e vem eu depois só eu Recebi uma, uma mensagem do Asta né? uma mensagem pessoal eu tava aqui fazendo a conexão para entrar na sessão e aí eu recebi uma mensagem pessoal dele quer dizer para mim né E aí eu gravei a mensagem e tal mas eu entrei na sessão assim debulhado em lágrimas né uhum. porque a, a a frequência energética foi lá para cima e aí eu estava muito mobilizada nessa nova frequência, né? Ela passou. Aí depois a gente vai com ego, né? Então, assim, será que essa mensagem foi pra mim? Será que eu entendi errado e tal? Aí ligo no dia para pra uma amiga <risos> pra contar pra ela que eu tava indo fazer o curso da frequência de brilho. Que ela queria ah, que eu fizesse. Ai, que, que é legal. Um display de anos, né? É. Editadores e tal, aí ela me repetiu a mensagem dele e ela disse assim: Eu estou aqui canalizando para você. Ele tomou, agora você acredita? Dá para você acreditar? Pelo amor de Deus, dá para você acreditar de uma vez por todas? Sabe o que eu sinto, Beth? Agora, é. É, claro, cada um no, no seu tempo, mas eu sinto que de tanto exercício, tanta prática, tanta consciência. Tá começando a refinar mesmo os padrões, né? Você vê que é a finaleira. São detalhes que ainda estavam bem escondidinhos que vem vem na expressão de um detalhe ou de não acreditar. Ontem mesmo eu também canalizei a Mãe Maria no, no, no portal dos Mestres Assentos, já não sei se fala assim, da Alessandra, que é uma... Nossa Senhora, que ser é aquele? Eu não podia, porque eu estava na minha live não, é, então não, imagina, e mas foi... Foi lindo, assim. Ela fez, de novo, né, o resgate, que é o que ela anda trabalhando bastante. E aí foi uma coisa de louco, né? E eu vi a cena de tudo acontecer e eu... Uh, que tá aí? saí daqui feliz e não sei o quê. Você acredita que eu cheguei em casa e veio... É? Você acha mesmo que aconteceu isso? Mas eu vi que era uma coisinha, assim, bem, bem pequenininha. Perto da confiança que está sendo construída. Aí eu parei, olhei, Sim. e na hora eu recebi um pulso. Senti um pulso eletromagnético vindo, assim, de aviso. assim. Olhe. Eu falei, eu fujo dali. Aí a mãe Maria, não. Abrace também esta parte que ainda duvida de si. É um pedaço pequeno, mas abraça Aí eu fui e abracei para você vir aqui Porque você é uma pessoa assim, assim, assim A gente te conta essa história E foi gostoso, porque aí veio, veio aquela coisa Deliciosa De alinhamento Então é isso que eu vejo, né A gente estava é, Com muitas ideias soltas Aliás, fechados em Ideias longe de quem nós somos E aí, agora a gente está centralizando Essas ideias, né Trazendo para cá, ó, não, é então, é isso aqui, vamos limpar essa memória, não, é isso aqui. E aí é, é, um, é um trabalho que ele tem a sua, o seu caminho extenso, né? Aquela coisa que é engraçada, é, é divertida, pode ser divertida, mas tem memórias Sim. que as pessoas resistem muito para ver que tem a sua certa dificuldade, Sim. né? Poxa, todos nós. Sim. Mas, gente, depois que você entende a brincadeira, a ciranda... É, você se emociona, só hoje eu acho que eu chorei umas sete vezes. Assim, por coisa de ver o olhar das pessoas. E eu ai, que olhar é lindo, né? Alice do nada começou a cantar uma música lá em inglês no, no elevador e eu chorava. E eu, o que tá acontecendo comigo? De uma felicidade, sabe? De um, uma coisa gostosa estourando no peito, né? Eu falei, gente, transborda. Muito, de curtir até a sombra do carro que eu tava dirigindo Eu assim. que linda, que perfeito Falei, que tá acontecendo comigo, para Eu tô admirando a sombra do carro, para o olha o sol, que legal, que faz a sombra Você não é criança É muito legal, gente O amor sempre vale a pena Não é que o povo fala, ai, good vibes, positivo não é isso. Né? Não é, é dessa é, forma. É, é que é, eu, eu gosto de, de olhar isso tudo assim como é uma coisa que é nossa, né? um sentimento que é nosso, que a gente ainda não conhece. E que pra gente conhecer, a gente precisa abrir mão àquele que a gente conhecia. Por exemplo, amor. O que é o um amor incondicional? A gente acha que é amor incondicional é aquele amor de mãe. Não é. Hum. é. É o amor romântico. Não é. O amor incondicional ele é muito mais do que tudo isso. Só que a gente esqueceu que a gente já viveu isso e que isso está dentro de nós. Então, aos pouquinhos, aos pouquinhos, a gente vai se abrindo para reconhecer esse espaço dentro da gente é. E quando a gente começa a reconhecer A verdadeira paz, o verdadeiro amor A verdadeira alegria, a gente se assusta <risos> E aí a gente pensa: assim Eu tô ficando doida, o que é isso? Isso não existe O né? que é isso que eu tô sentindo? E aí a gente quer correr atrás Daquele padrão antigo que a gente tinha uhum. Que deixava a gente desassossegado Isso E que isso. a gente ainda não se acostumou com o sossego no peito é Mas aos pouquinhos né, A gente vai ampliando Isso cada dia A gente acessa mais um espaço desse Dentro da gente Esse amor vai crescendo Essa paz vai crescendo Essa alegria vai crescendo E a gente Sim. não precisa explicar de onde é que isso vem Isso não A gente precisa. só precisa viver aquilo só Vibrar Sabe. Pode falar. compartilhar aquilo É isso Ai eu vejo Hum linda! Ontem aconteceu uma coisa engraçada, eu tava até contando pra Tati, do da Califórnia, minha chama. Eu, eu terminei a live, acho que era bem tardando, assim, quase 10, e a Alice tava aqui comigo, ela tava cansada, já falei, não, vamos para casa. Apesar dela ser noturna, ela é super parceira. Aí a gente foi, e eu cheguei, e os mentores já, né, falando, ó, a gente vai mostrar uma, uma metáfora para você. Eu falei, tá bom, Aí eu entrei eu falei, Ai, vamos lá, e meus cachorros começaram a latir. Quando eu fui colocar a chave e fui virar, tom, quebrou. Né? Assim Quebrou toda a chave lá dentro, e ali descansada e tal. Ah, tudo bem, vou procurar um chaveiro. Fazer, eu falei, filha, ah. eu, eu vou ter que acelerar ela, senão ela vai ficar chorando. E a gente começou a brincar de pega-pega, eu fui atrás de um chaveiro. Achei um chaveiro 24 horas e em 10 minutos ele estava lá. Mas aí, enquanto eu estava brincando correndo, 10 da noite, acordando o prédio, porque a Alice, ela é, ela fala alto, gente, ela veio pra falar. <risos> ela fala alto, pra, ela usa toda a ressonância do corpo, ela não usa, eu falei, nossa, eu tenho muito que aprender com você, porque eu zero falo alto. Que maravilhosa. E aí os mentores começaram a se comunicar. Olha pra chave. Aí eu olhei e só tava a, ponta, a, a parte maiorzinha, né? Porque a, a outra tava lá, dentro Enquanto o motoqueiro não chegava. Falei assim, agora você não usa mais essa chave. Eu falei, pô, eu precisava quebrar a minha chave. Pra... Não, era só me ter <risos> me falado, né? Pelo não. Olha como você agiu. Você simplesmente, ah, vamos achar. A solução porque é só uma chave E tá tudo bem Porque já está tudo bem Em você A tua casa é você Você é a sua própria chave Agora você se reconhece Como sua própria chave Dourada na sabedoria Porque eles estão insistindo muito No, no meu caso, tá gente? Porque cada, cada casa é um, um caos é, que eu trabalho no, nos templos com o Mestre Coutume, Milanto, porque tem essa coisa metafórica, é nossa, sabe, a gente trabalha bem, o Paulo Veneziano trabalha muito lá também, não uhum. só, né, eles, todos eles trabalham em simbiose, né, com todas as, todas as chamas de sustentação aqui, mas tem trabalhos em setores específicos. Então é, eu, eu me vejo sempre lá com um nome cósmico que eles chamam de Rina. Né? Alguns falam Rina, uhum. Hina, e ela é uma mestra sensa, ela, eu, sei lá. E aí ela sempre tá, tá lá, né, olhando os códigos de sabedoria, trazendo essas codificações através de mim, encontrando modulações e formas para fazer com que é, as pessoas entendam conforme elas queiram até acender o próprio cerne então é todo um, um esquema tão bonito, aí eu até falei, gente, mas é, não precisava mesmo quebrar a chave, que legal e vocês falaram, mas é emblemático é importante, isso vai ficar gravado na tua mente é, e, e foi tão gostoso aquilo tudo Sabe, o menino veio tão rápido E a gente conversou, um menino com uma energia linda Que fez a troca ali A gente curtindo E meu marido chegando com uma energia boa também Sabe quando as coisas uh, se encaixam E, e saem é, da, da briga De não aceitar o karma Mas entender que sempre se tratou de um dharma é, e, e ficou girando essa chave no meu peito assim Eu, eu me sentindo a própria chave da minha vida, né? E vendo cada um com a sua chave, porque todo mundo está é, se experimentando, está se descobrindo e está modulando essas essas chaves, né? Universais dentro de si. E comecei a olhar meu marido como um bebê, a minha filha como um bebê, tudo à nossa volta como um bebê, como uma florzinha, como um menino, tudo um luz, gostoso. E aí ficou esse, esse frescor delicioso, né? De como cada coisa é do jeito que é, é conforme você cada dia mais uh, escolhe ver por esse lado. E o segredo é sempre escolher amar, né? Mesmo que você esteja pegando fogo, é... calma, vai dar tudo certo. A gente vai passar por essa juntas. É. E a gente percebe, né Marisa, de cada dia Como a gente tem atitudes diferentes Comportamentos diferentes Pensamentos diferentes A gente sai daqueles padrões antigos Exato. E age diferente E aí tudo muda É porque se a gente antes tinha um padrão raivoso, né, briguento, e aí acontece alguma coisa e a gente já não vai para a briga, o outro também que esperava que a gente fosse se desarma. É. Porque não tem mais um motivo. Não tem. É... E as relações todas se modificam. É incrível, né? Tudo volta, Gente, tudo muda. Eu, eu lembro que eu, eu era muito medrosa, né? Antes estava nesses padrões de mesca. Todo mundo, mas tô falando do meu eu Que eu sei que as pessoas vão se identificar E eu tinha medo De me impor, tinha medo de fazer As coisas que eu queria fazer Mas na verdade eu nem sabia o que eu queria Fazer, na real, né Eu, eu ia vivendo E a partir do momento que né, Eu fui chamada na chincha Pela mãe Maria, numa história bem forte né, Que ela falou Ou você começa a falar, ou a gente vai ter que te tirar Daqui, é sério Ela falou, você nasceu pra falar então não, não faça mais isso, senão... E aí ali eu entendi que não foi de mal. É porque ela ela ama muito a gente, né? Ela vem também para mostrar uma condução mais diretiva. Quando eu comecei a trazer amor em, em bancar o que eu precisava viver, foi tão natural que as pessoas à minha volta começassem a respeitar. Porque eu, eu vi o quanto aquilo era importante, mas... De contrapartida, a minha energia de emissão inconsciente, ter uma trabalhada nela, para sempre fazer uma, uma emissão bem apurada de amor para o outro também sentir um acolhimento e não sentir que tem a posse, sabe? Oh, você não pode fazer isso, você não pode. E qualquer membro da família, ou amigo, ou amiga, né? Isso é você quem define né? como vai ser ou não. E, e, e é tão libertador. Você poder falar sem medo nenhum inconsciente ou conscientemente, né? Livre de qualquer coisa. É, ah, é o que vão pensar, mas, mas isso importa. <risos> Por que não? Importa porque são níveis conscienciais. Se a pessoa ainda tem um senso de julgamento, é porque ela ainda está acendendo, está voltando a acender a lembrar que está acesa. E como que a gente cai nessa? Então, como se eu deixo de me expressar porque o outro vai criticar, eu estou caindo naquela mesma frequência. Então eu não faço o que tem que ser feito Eu não acesso a minha expansão Porque eu quero agradar aquele que se encontra Numa consciência ainda mais apagada Por própria escolha, porque ele é só luz Então olha que... Sim. Aí você começa a fazer umas construções Que vão te soltando E, e, e você olha com muita ternura Mesmo que ah, você fez isso, você devia Puxa, não, não devia eu Não devia fazer isso Ai não, porque ó eu lembro quando eu trabalhava na TV, Beth, é, tinha um diretor que ele, é, eles passavam um batom muito vermelho na minha boca, e aí ele falava, ai, mas você abre muito a boca, ai, você abre muito o olho, ai, você mexe muito a mão, ai... aí eu ficava. Aí o tio olha e falou, cara, me entendi assim, eu, do meu jeito, aquela postura elegante, tchau, tchau eu não preciso mostrar nada, eu só preciso ser eu, é maravilhoso mexer as mãos. Não, porque tem estudos que mostram que a pessoa tem um senso de dislexia, que mexe a mas... Ai, que se lasque se tem alguma dis... dislexia. Tá tudo bem, ela veio pra me curar. Então, assim, é, não tem, tá? Mas é que os estudos sempre colocam um defeito no que é perfeito. É. Tudo é perfeito, nós somos perfeitos quando verdadeiros Ai, engasguei. Tá, não é normal engasgar? Ou te dar uma espirrada. Ai, desculpa! Né? Não teve um cantor que tava no programa da Fátima Bernardes que viralizou, que desceu o ranho? Coitado! Ele opa, desculpa! E a galera, haha! <risos> Coitado! Quem não gripe, não cai o um ranho! Gente! É normal! Ou <risos> da professora, que soltou um pum em aula. Sabe? Então assim, gente, é ser humano Tô falando pra gente sair por aí, né? Aniudo soltando punho, Não é isso Não. Mas que são Não. coisas comuns, né, gente? Então é, é a verdadeira beleza De se estar livre com você mesmo Você realmente sendo A tua parça, sabe? O teu parceiro Agora você sabe que eu nunca acreditei Que eu fosse falar <risos> Que linda. Uma pessoa muito calada, sempre fui muito calada. Eu tinha pavor de palco. Eu quase perco na faculdade, que eu fiz licenciatura em Educação Artística, e tinha, tinha uma matéria que era arte cênica, e eu tinha que subir ao palco. E eu quase perco a matéria, né? porque eu me recusei a subir ao palco. E tal. Então, assim, tem várias dessas histórias. Quando eu fiquei adulta, lá com os meus 50 anos, eu fui para uma escola de teatro e subi no palco. E os meus filhos foram lá me filmar. <risos> e eu disse, ah, filme porque só vai ter essa apresentação. Foram duas apresentações né da mesma peça. Só, vai ter só vou... <risos> Se quiser me ver no palco, vai ter que ser essa. Mas assim, nunca acreditei que eu fosse falar em público. Hum. Muito menos na frente de um projeto, que é o Céu das Estrelas, né? Que é a Magnífica. E... <risos> gratidão, amor. Magnífico. Mas, assim, eu é, precisei soltar muitas amarras para estar aqui hoje falando hum. e me sentir bem falando. Porque quando eu falo, eu falo de dentro, eu falo do é, coração. Isso. Assim, é um processo que eu precisei ir para dentro, sair de todo esse estereótipo que, que é colocado, né? mandar as favas, as opiniões de quem gosta e de quem não gosta. E simplesmente ser eu. Isso. Que é isso que você está falando. Né? É então, isso. assim, Quando a gente fala de nós, quando a gente fala da nossa essência, a gente fala. fala. Né? Porque a gente pode se colocar como eu sou. Uhum. Eu me coloco como eu sou. Uhum. Quem gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou. Porque não tem mais impedimento dentro. Não tem mais, impedimento, eu não dentro. Não tem mais é. impedimento dentro. Ah, eu, eu preciso me, é, é, me comportar conforme a escravidão... Da ótica do filtro de cada um. Que isso? Que loucura isso. é essa? Cada um com teu karma. Para, tá louca? Não. Mas, mas demorou muito, gente. Assim, igual a Beth tá falando. Eu precisei ter a vontade de fazer teatro, a vontade de fazer televisão, me arriscar, fazer programas ao vivo de quatro horas. Eu tinha um medo. E o porquê que eu vibrei tá aqui? Ai, de lavador de barriga E quando eu fui fazer o Mulheres Que é um programa grande Que era a Kátia Fonseca que fazia na, na Gazeta Agora ela tá na Band eu, eu, eu lembro que a primeira vez Quando falaram, eu ia no banheiro E eu, Deus, eu acho que eu não queria isso Por que que eu pedi? Ai, por que que eu pedi? Tô com medo e, Ai, tava com medo né, do, do açoite que é feito Na internet, que era né? Eu tava aprendendo, então como o povo foi cruel <risos> Então tem 3 mil comentários Ela é horrível, ela não sabe falar, ela é analfabeta Porque eu tava nervosa Eu era uma criança aprendendo Mas tudo aquilo ah, Foi mexendo com esses lugares, né, Beth? Que você falou Então eu levei muitos anos para ter confiança naquele lugar né, De curar esse lugar é, e, e eu sou muito agradecida Com cada crítica Assim, é porque eu me, eu me valorizei, eu me encontrei com cada crítica. Não que as críticas fossem maravilhosas, não foram. Foram destrutivas. Sim. Eu chorava horas, mas era bom porque aí eu via o choro que já existia dentro. Não foi ninguém que causou, não. Então foi, Sim. um, sabe? Foi uma expansão aí em sete anos e puh, do nada virou uma chave. Do nada, só que não. Virou a super chave. Sim. E aí veio, agora você tá pronta para sair daí e fazer outro trabalho. Falei, eu... Bah, agora vamos lá. Mas é, é lindo como vem para a gente sair da caixa e ir para outro lugar. E hoje você está aí, com sede das estrelas, que eles estão pedindo uma coisa antes da gente encerrar. Toda vez que você faz as codificações, eles estão mostrando o que, que acontece. Tem um lugar que a Confederação Galáctica se reúne não só nas, é, nas cidades intraterrenas que tem aqui que eles fazem recarregamento energético, magnetismo. da das, das naves, enfim Mas tem um, um lugar Que eles realmente construíram na atmosfera Como se fosse fora da Terra né? Com centros Sim. direcionadores E aí uh, eu vejo você Conectado lá, com o seu superior Maravilhosa, uma equipe muito grande É grande mesmo Vejo uma energia, uma mistura né, Com o um azul Com o um dourado <risos> Por, isso desse... <risos> Por isso, tá? E, e também um pouquinho violeta. E toda vez que você faz essas codificações, é, você já sabe disso, mas só para abrir um portalzão, sabe? É, dando vazão, como se abrisse as nuvens, sabe? Abrisse o núcleo central da Terra e desse vazão ah, de uma nova linguagem, reinserção de informação dos planetas já regenerados. Então, assim, vai muito longe. Esse faixo de luz, ela é redirecionada por esse pulso é eletromagnético direcionador, que eles falam. Eles usam, eu estou pegando agora, tá? Essas informações. Eles usam os buracos negros para viajar nesse, né, nesse tempo, que não é tempo, uhum. uh, para trazer esse e... pulso de volta para cá. Então, assim, não só esses irmãos trabalhando aqui, né? Por nós, você também, que é desses lugares... Mas também a própria sabedoria dos planetas já regenerados, também em ação, fazendo uma emissão e toda a civilização desses planetas, Arcturus, Pleia, Sírios, A, B, assim, num, num, como um balé, como uma dança. Então isso acontece, assim, agora está intensificando, eles estão fazendo isso várias vezes por dia, né? Você não, você faz muito mais vezes do que você possa imaginar o tempo inteiro, e você sabe disso, mas é importante não racional que a hora que você abre, as pessoas estão recebendo o fluxo de informação do trabalho que está sendo feito diariamente 24 horas, tá? E assim, é muita luz, é muita luz, assim, é... quando vem de lá assim, ah, Abre demais e brilha com muita força toda a Terra. Por isso que as pessoas estão tendo muitos sintomas e bem rápido. Tá limpando, tá limpando. Vamos acordar, né? Essa é você. <risos> Obrigada por isso. Não é a eu trabalho com os portais, né? É, você sabe que você é uma guardiã, né? É, então você traz essas informações de portais específicos, né? Vocês trabalham em grupos, mas você é uma guardiã. Uma das guardiãs dos portais. Todos eles têm um grupo de guardiães. Mas vocês já sabia também disso. Mas eles queriam dar esse carinho. Eu só não eu agradeço. tanto <risos> amor. Você sabe, eu me pego assim, às vezes, dizendo assim. Ai, ah, eu amo tanto vocês. Eu não sei explicar, mas eu amo tanto eu amo tanto vocês. Eu não sei de que nível, em que nível. Né? Eu vibro neste momento que eu acesso esse espaço que eu sei que é meu de amor. De amor por esses seres. Por Sananda, por Asta, por Euronashi, pelos pleiadianos, arturianos, sirianos, venusianos. Eu não sei. Eu, eu só sei que eu sinto uhum. esse, esse amor. Uhum. E... Eles sabem porque eu expresso isso em palavras uhum. né? e em pensamentos e em atos e atitudes, né? Sim. Porque eu tô disponível para ser o canal. É, você já faz tempo. É, e você tem ajudado a instalar esse, esse novo comando que vai ser imperado aqui. O comando Asta. Não vai mais ser peso é carme, Vai ser é meu comando. Né? Ele é maravilhoso. Tá é. te saudando, te honrando, se curvando, olhando de um outro eu lugar. Ele gente. sabe que... Ele também. É que te... Eu sei que meu trabalho, o trabalho de ser das estrelas está regido pelo comando Astra. Sim. Eu hoje sim. Eu já tenho essa clareza. Antes eu não tinha essa clareza. Até porque eu acho que eu nem tinha ouvido falar do comando Astra. Uhum. Mas quando a informação chega, ela chega no coração e a gente Sim. toma como verdade. A gente reconhece, Sim. né? Sim. Então, eu não sabia de mestres ascensionados. Eu sabia assim, falar, mas eu nunca tive essa conexão. A primeira vez que é. eu dei uma canalização, eu não sabia assinar a canalização porque eu não identificava o nome. É. Eu não conhecia o nome, era, era estranho para mim. <risos> é muito maravilhoso, hein? Ah, eles foram chegando e trazendo as informações e trazendo as assinaturas uhum. e eu fui conhecendo eles, né? Uhum. Então, assim, foi um processo muito experimental mesmo, uhum. né? Interno, foi um processo que eu fui estudar sobre uhum. para, então, acontecer. Uhum. Né? Aconteceu uhum. para eu poder tomar conhecimento dessas coisas todas. Então, muita coisa eu sei intuitivamente. É né? Quando eles chegam, que eles as organizações que eles assinam, é tudo muito intuitivo, porque eu não, eu não direciono quem é vai isso. falar. É a é melhor não. coisa que você eu faz. Eu me e... coloco à disposição, me abro como canal e a mensagem chega e a assinatura chega Eita. e pronto. Oh, Entrega o que eu entregar. O Asta está mostrando é, você na sua versão ali né, do superior o, o, o trabalho com a equipe toda. Né? É, é muito bonito porque assim eles estão com essa grade magnética que eles estão falando né, de cristalização ah, O que, que acontece? eles estão eles vão com, lógico junto com as naves, com um campo, como que eu posso chamar isso? Um pulso eletromagnético, que eles falam. Né? Eles estão reestruturando uh, toda a base planetária. Né? Por isso que está tão acelerado. E, esse, e essa reestruturação, ela é feita minuciosamente. sabe? Eles, e aí eu vejo uh, o seu aspecto, trabalhando lado a lado, lá com o Ashtachara. Trabalhando em cada uh, aspecto. Eles estudam, veem o que, o que, que dá para... Vocês estudam, analisam o campo, né, atmosférico, porque não é de uma vez só. Vocês vão estruturando grupos em grupos e vocês estão fazendo isso há muito tempo, né? Por isso que até o eixo da Terra tudo começou a acelerar dessa forma, justamente por conta dessas mudanças que vocês estão fazendo gradativamente. Então eles vão lá, reestruturam, eles vão reestruturar outra parte e já está uma boa parte reestruturada e você faz parte. Dessa reestruturação, onde o, o sistema da terra é, vai ser a mais pura influência amorosa e não na, na desavença ou nas ilusões, ou é, vai operar com uma vibração mais alta, e vocês estão aumentando esse tom, é igual aumentar o volume, sabe? Eu vejo a, a energia, vocês giram. Na grade magnética. É muito bonitinho, do jeito que vocês fazem. Sabe, assim? E aí sobe, e eles vão devagarinho, sabe? Em algumas situações, por causa do amor, né? Sempre por causa de, do amor e do tempo que o outro tem. Mas todos estão sendo acionados, de uma certa forma. Isso é bem legal. É bem Sim. bonito. E aí ele quis dar esse carinho aqui de validação. Gratidão. Porque assim... É, conscientemente aqui eu não tenho essa essa referência porque eu não, não me recordo é. eu durmo pesadamente e eu sei que antes de dormir eu me entrego trabalho e eu sei que eu tô trabalhando uhum. e eu acordo bem né mas assim exatamente o que eu fiz eu não tenho memória Nessa, nessa caixolinha aqui. Ah, mas eles não estão deixando, né? Porque você não cansa demais. Imagina, você já trabalha um monte aqui. E aí, essa noite, a mãe Maria que avisou. Você ainda quer lembrar o que você está fazendo à noite? De vez em quando você vai lembrar, mas para, descansa o corpo aí, fica no inconsciente coletivo que a gente está limpando. Hum. <risos> fica aí! Mas é. É melhor não lembrar. Vamos viver aqui. A gente tem que viver aqui porque a gente já tá lá. E tá tudo certo. Né? Eu é isso. muito, não, cara. Eu, tô... eu tô de boa. É, que delícia. Eu escuto, eu recebo muita mensagem, né, das pessoas querendo muito ver e tal. E por isso que eu falo, ah, gente, gente a... Queira ver aqui, né? Queira ver em amor aqui. Que já é tudo que você precisa. Mais nada. O, o resto vai ser tão natural, sabe? Ah, não consigo ver algumas coisas aqui dentro. É falta prática dessa visão tão natural em você. É só Sim. isso. É, é desacelerar e parar. É, faz parte do show, cobranças. Né? É isso. As cobranças e auto eu preciso ver, eu preciso perceber, eu preciso sentir, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu preciso. A gente não precisa, a gente só precisa ir para dentro. Isso. Viver o amor, a paz, a alegria, a harmonia. Isso. Eu sei que o que eu tenho clareza para mim é que o meu trabalho é trazer essa clareza para as pessoas. Que o processo é interno. E que é acessando a paz, o amor, a alegria e a harmonia que a gente faz o caminho. Uhum. Então, isso pra mim, é, assim, claro, feito água. Verdade, não é. Fora isso. Então, assim, a minha, a minha, o meu trabalho não é trazer informação técnica, não é trazer informação elucidativa, sabe? de a, a nave vem quando, quando é que vem Quem é que vem, quem vai descer Quem não vai descer uhum. O meu trabalho não é esse uhum. O meu trabalho é levar as pessoas Para o interno Acessar os seus espaços de paz, de harmonia uhum. De felicidade, de harmonia uhum. Então assim É isso que eu faço <risos> É isso que eu faço Linda Maravilhosa Gente, muito, graças mas muito obrigada. Foi incrível. Obrigada a você, obrigada a que todos bom. vocês, a Estarça, a Nanda, todo mundo, todo mundo, se eu falar aqui o nome, todo mundo que apareceu, meu Deus, todo mundo, todo mundo no amor. Obrigada, de verdade. Obrigada a cada um que está aqui, todo mundo, toda, a terra toda. <risos> obrigada, gente. Eu a você, por sua disponibilidade, por sua amorosidade, por essa irmandade, Vou trazer as mensagens A clareza do que eles já podem Me, me hum. colocar né? Para que eu tenha mais Clareza do meu processo Gratidão a todos esses seres lindos Maravilhosos que estão aqui com a gente Que são de imensa contribuição Porque estão mudando esses seus padrões isso faz toda a diferença faz. Cada ser que desperta Tem que dar mais um passo Em direção a si mesmo Modifica Tudo tudo. Então, minha gratidão imensa. E até a próxima, né, Marisa? Até a próxima. Bom, quando quando eu você quiser eu vou fazer você me chama. Porque até agora que tá está mas eles estão dizendo, não, vai ser só de duas. Nossa, e para entrar uma aqui? E, e... Né, nós fizemos um de três. E aí depois nós marcamos outra, você não conseguiu. É. Agora marcamos outra. Que o maridão ah, que não conseguiu. É, é, é. Nossa, no hospital até aquele dia não deu. Mas vai dar certo. Né? Vai, já tá dando, já tá sendo feito, já tá acontecendo, né? Eu tô tranquila. Eu sei. Na hora... <risos> Alguém colocou a ideia que parecia eu, chorona. Sou Ai, chorona que mesmo. que delícia. Tão bom chorar. Toda vez que entro nessa frequência... Não, é muito não, não tem que segurar né? Gente. Eu, eu, ah, eu vou roncar eu alto hoje assim. Tão relaxada que eu tô. Eu vou roncar Maria, Eu vejo assim, assim A gente recebe uma, uma determinada frequência Essa frequência Ela é alta Para o que a gente está acostumado né? O nosso corpo está acostumado é. Então a gente chora né? Por causa daquela frequência Que é muito alta né? Então, aí a gente vai acostumando aquela frequência, porque a nossa frequência pessoal vai aumentando vai. e aí a gente vai recebendo frequências mais altas uhum. mais altas, mais altas e aí a gente vai sutilizando o nosso corpo toda a densidade vai sendo transmutada isso então, vamos lá, senão a gente fica conversando. Beijo, Chega! Coração. Vão dormir. Gratidão! Tchau! Coração, é um beijo. Chega. A gente se vê na nave de noite. Vamos, vamos subir. <risos> gratidão, gratidão, gratidão.